Vocês conhecem essa mulher formosa aí? Ela que é o protagonista do jogo, mano. Mano, o CJ parece que ele tem umas olheiras bizarras nesse remaster, velho. Olha aí, mano. Não parece que ele tem umas... Mano, esse CJ do remaster parece que ele não dorme há semanas. Muito bom, muito bom. Vamos embora, mano. Vambora, vamos ver o que tem de diferente, mano. A primeira coisa que eu sinto é o FPS, né? Não tinha essa fluidez antes. Mas beleza. O oh, que, que você falou, filho O da... que, que foi isso, mano? O cara caiu? É polícia? <risos> Olha como eles sem medo de bicicleta, velho Eu quero ver os rostos dos bonecos, mano Ó oh! Ah, nem fudendo que botaram o Deagle nos peitos das mulheres ah! Edição definitiva Peitos balançantes agora Foda-se Ah, eu ia dar um socão, mas eu errei Ih Agora ele contorna as pessoas que eu miro, é isso? Oh, ele contorna as pessoinhas oh, Eita, esqueci que tinha um policial atrás de mim Tem que cair pro pau, Quem que cai pro pau Vamos, vamos, vamos ah, ah. Eita, Puta merda, deu ruim, deu ruim aqui, guys Deu ruim aqui, guys, calma aí, calma aí Vamos sair daqui, né? Ai, ai, ai. Beleza, calma aí Ó os balas aí, ó. ó os balas aí, ó Pega eles aí, ó <risos> Vamos fazer um genjutsu nele Vamos fazer um mind trick Olha ele ali, ó ele ali Olha ele ali Ai, meu Deus, rapaziada, corre É o policial É o policial É ele mesmo, é ele mesmo <risos> Essa é a justiça do Brasil Choraste? Ó <risos> Ó oh. oh. oh. Que esse cara aqui, deprimidão aqui? Beleza, é assim que se entra na garagem. a <risos> cara dele, véi. Ei, ei, ei, ei. Oh! Bora, vambora, vambora. Eu não tenho arma, véi. Me dá um pistolão, mano. Parou, parou. Atira no Switch, não atira em mim, não. Au! Mano, e eu juro pra vocês que quando eu era uma criança burra, eu não conseguia acompanhar eles direito, não, véi. Puta que pariu. Aparentemente não era só quando eu era uma criança burra. Ah, puta merda, Big Smoke! Mano, olha o corpo do Ryder dirigindo, é muito bizarro, velho. Os bracinhos dele tortão. Olha o braço dele tortaço, velho! Caralho, era assim antes? Olha o braço dele, parece um alienígena, mano. Não sei se eu consigo derrubar um deles, velho. Só de sacanagem. Ô, <risos> oh, Big Smoke, cuidado aí, meu. Ó, o oh, Ryder vai cair aí, hein, vai cair aí, hein. <risos> ai, ai, ai. Ô, oh, Ryder, porra, olha pra onde anda, velho Vambora Mano, eu tô muito curioso pra ver os modelinhos de cada um deles Ah, ó lá, ó Abrindo a boca aleatoriamente Tá mascando chiclete aí, brother? Olha lá, mano, botaram o Deagle nos peitos, mano Nossa, que coisa feia Mano, a cara de cheiradão dele ah, Mano, isso é assustador, velho De verdade, isso é assustador, mano Ó oh. Nossa, eu me esqueci como é que os controles de carro do GTA Sandra Tipo, são derrapantes pra caralho O que aconteceu com a boca dele? Calma aí, CJ Tá conversando aí, velho Então, ah. Uh... Ups, eu saí sem querer Bem, de repente, caiu um milhão na minha conta Esse dia é um cara de sorte, velho. Ah não, Gil do Vigor <risos> Pior que parece mesmo, velho. Olha lá <risos> África, nossa, chat, vai ter que ser isso aqui, hein É, vai ser isso aqui, vai ser isso aqui África Vanhaque, e aí? Hum, combo completo Eu vou querer só alguns, tá? Jason tá bem, mano? Uh, nossa, o barulho é horrível, mas não teve animação nenhuma, velho. Ó a envergadura da coluna do garoto, velho. Ó, ó Chat, me dá o código do carro voador agora, por favor O carro do Switch é maneiro Ele tem, assim, uma tecnologia um pouco nova Dá um código de um carro foda aí, chat, vai Ah! Esse era o carro que eu pedi? Alguém me dá um carro? B, D, N, E, J, O, H Mano, na moral que vocês me deixaram obeso, velho. Cadê o carro? Meu Deus, olha a merda acontecendo ali, velho. Olha a merda, olha, olha isso Essa é a polícia de Los Santos, mano Uh, era disso que eu precisava É o mesmo esquema de controlagem antigamente? Calma, calmou, calmou Foda-se Bonnie, usa esse AKJJYGLC, sobe nele, coloca em primeira pessoa e aperta um. <risos> ah não! Ah não, mano! É o Sidas, é o Sid! Virou a cabeça! Vamos lá, calma! O que, que aconteceu, mano? Olha lá, ó, ó Os caras é pior que Stormtrooper, mano CPKTNWT <risos> Será que mudaram alguma coisa lá na área 51, velho? Eu acho que nós tínhamos que ir pra lá, foda-se F? Ah, é o F, ok Mano, olha a cara do Cid gordão, mano a cara do Cid gordão Essa aqui é da boa, pesada pra caralho LJSPQK Ah, tá! Entendi Entendi, mano Entendi. Calma aí que eu tô saindo. Puta que pariu, eu morri. Foda-se. Meu Deus! Como é que é o jetpack, chat? Me ajuda. Como é que é o jetpack? Como é que é o jetpack? Vaza, CJ. Vaza, vaza, vaza. É muito tiro, é muito tiro, é muito tiro. É muito tiro. Manda a Hydra pra nós, chat. Manda a Hydra aí. Manda, manda, manda. O RK, QSRK. Do nada um carro vem. Meu Deus. Isso não é uma Hydra. Mas tá bom, serve. Ok. Só preciso pegar uma distância. Tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. Vamos lá. Boa. Esse é mais fácil de pilotar do que a Hydra. Puta, a polícia atrás. Esse é daqueles aviões que... Ah, morri. Puta que pariu. Adeus, oh. CJ. <risos> que isso aqui? Que que é isso, mano? É um pedaço de pneu? Rasgado? aí, ó, um monte de bagulho desses na rua, mano. Porra essa. Tá, vamos fazer isso aqui. Que a gente consegue ver dos dois lados a merda acontecendo, velho. Me dá um código de carro aí, chat. Mano, mano. Mano, olha a boca, velho. Ó, ó. Meu Deus! Ah, vai tomar no cu, alguns carros desespawnaram, velho. Porra, mano, será que pelo fato de eu ter juntado muito carro, os carros não estão spawnando não tá mais carro, velho? Ó, tem um carro aqui, tem um carro aqui, tá batendo aqui já, ó. Meu Deus, o tempo ainda tá passando rápido. Ele roubou um caminhão monstro! Meu Deus, <risos> calma, para aí, ai, ai! Puta que pariu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, acabou a diversão, acabou a diversão, vai... Puta que pariu, já era. Ai, meu Deus. É... Acho que deu errado, viu? Chat, mod de paraquedas. <risos> mod de paraquedas imediatamente. Dá uma explorada por Las Venturas, que é um dos lugares que eu mais zoava no GTA Sandersons. Foi ali no aeroporto abandonado primeiro. Puta, eu puxei muito cedo, velho. Meu Deus, explodiu algumas coisinhas ali embaixo, né? E aí, porra, esse tipo de flashlight não tem no PS2 e no GTA... Original de PC, mas nem fudendo, Tá ligado? Não tem como você falar que é a mesma merda aí. a forma que a luz reflete nos, nos materiais metálicos e tudo mais Isso aí <risos> Os matos dentro das estruturas São bizarros assim como os de PS2 Ó, olha aqui ó, essa pedra por exemplo Ela é um exemplo de uma coisa que realmente Foi retexturizada e remapeada Porque ela tem mais polígono que antes Você vendo de longe assim ó Porra, é uma pedra bonita, tá ligado? É uma pedra que definitivamente não é um... É bem distante do que era o GTA antigo. Óbvio que quando você chega perto, você vê que a textura não é nada demais, tá ligado? Fizeram todo um lance de otimização. Eu não vou falar mais nada, tá? Eu não vou mais defender esse jogo. Chega. Cadê a Pedra Pinto? É ela ali, ó. Acho que é ela. A famosa Pedra Pinto. Um dos mistérios gigatônicos aqui, ó. Ó a cidadezinha abandonada. Que tinha mistério... Ó. CJ, cheira essa pedra. E disse pra mim Diz pra mim se tem algo errado com ela Algo me diz que não era pra ela estar tá aí E nem todos esses matos e pedras que tem aqui Aqui ó, os caras falavam que aqui era a Cidade abandonada, misteriosa Que tem fantasma e tal Um dos mistérios do GTA Creepy, sinistro uh, Spooky Mano é engraçado que aqui é tipo a área 69 né? De acordo com o GTA mesmo O lugar mais protegido de San Andreas, área restrita Perigosíssimo, não tem Como entrar, tá ligado? Não tem como entrar totalmente protegido? Inclusive, eu vou trazer minha moto. Quero testar uma coisa. Se der certo o que eu tô pensando, a gente pode bater o martelo e dizer que a Rockstar não fez porra nenhuma nesse jogo aqui, velho. Essa porra aqui, essa porra aqui. Ok, se a gente descer de moto caindo aqui, a gente se enfia lá dentro. No, no GTA antigo, vamos ver se corrigiram isso, mano. Ah, corrigiram, mano. Opa, ó. Falta só um pouquinho, só se teleportar pra baixo e não pra cima, velho. É, acho que não deu, não. Acho que é realmente consertaram isso aqui. Tá, eu quero. Tem um outro lugar que eu quero ver, que é o barzinho dos alienígenas. Olha lá, ó. Olha lá, ó o barzinho dos alienígenas. A nave não roda mais. Por quê? Mano, isso era bonitinho. Era, era o que chamava atenção pra loja, mano. Por algum motivo, esse lugar, esse lugar aqui eu tenho uma hitbox. Esse lugar aqui tem uma hitbox que eu não consigo andar. Eu não sei se isso tava assim antes, mas... O oceano é um quadrado que tem quatro pontas e... E acaba? É isso? A chuva tá parada no ar! Mano, olha o reflexo do paraquedas na água. Olha o reflexo. Meu Deus, que bagulho feio. Puta que pariu, velho. Não fizeram nada, tipo, porra... Trocar a textura e colocar... Meu Deus, olha isso! O mapa inteiro visto daqui de cima, mano. Isso é muito estranho. Que isso, velho. Ai, puta que pariu. Entrei no desafio. Eu achei que era só uma porra de uma bike normal vazada ali, velho. Ah, ah, mano, o que, que foi isso? Ah, desqualificado só por causa de uns tirinhos. Vamos dar uma... Exploradinha na Floresta do Pé Grande, parceiro. Vamos lá. Traveler, o que você fez com o meu jogo, Traveler? O que você fez com o meu jogo, Traveler? Traveler, me dá o código de novo, deixa eu desativar isso. EPGWJHT, obrigado. Que? NÃO! Beleza, vai ser assim mesmo. Aqueles memes, tipo, amor, vem aqui em casa assistir um filme e vou estar sozinha. Mano, que jogo é esse, velho? Olha lá, olha lá, lá, ó. Era essa porra aí? Olha lá, olha lá, lá! É, rolou mesmo, mano. Rolou, rolou. Mantiveram o carro fantasma, mano. <risos> Como é que é embaixo d'água? Nossa, mano. Que coisa feia. Calma aí, Sidias. Não, não, não, não, não, não morre não!